Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, hoje é dia 7 de março de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo levando as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Você vai participar aqui junto comigo através do WhatsApp, se você tiver um problema aí na sua rua, uma reclamação no seu bairro, 997824426. Vamos compartilhando aqui o nosso programa de hoje, hein, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe, se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Nós vamos começar aqui a edição de hoje do Jornal da TV SBN Falando é, do acidente que teve aqui na SP304, na Luiz de Queiroz Veja só, por isso que eu falo Muito cuidado quando você está aí dirigindo é, Muitas é, pessoas, motoristas, acabam manuseando celulares né, Que é um perigo e não pode, né? Contra a lei Mas veja só, um motorista estava no seu veículo e aí ele foi tentar pegar é, um chapéu do lado do, do, do passageiro, atrás dele. E aí quando ele desviou a atenção, ele perdeu a direção do veículo e veio a capotar na SP-304 aqui em Santa Bárbara do Oeste, Entre americana Olha, o veículo capotou, ficou no canteiro central e aí a polícia militar rodoviária foi que atendeu a esta ocorrência, né? Olha aí, que perigo, não? E, por sorte, não aconteceu absolutamente nada com ele. Mas, jamais você pode fazer algo nesse sentido, né? É, seja pegar algum tipo de objeto é, sem você é, realmente ter a certeza que você estará seguro, mas tirar a visão né, da, da sua frente isso é o maior perigo, né? Aí aconteceu, houve ali um congestionamento de alguns quilômetros, mas aí o, o rapaz já foi socorrido até um hospital particular da cidade americana. Olha, uma senhora de 51 anos, ela foi até o Banco do Brasil, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, isso foi na manhã de sábado. E a nossa reportagem flagrou, no momento que ela estava pedindo ajuda, para quem, né, quem passava por ali naquele momento O que aconteceu foi o seguinte Ela foi vítima de estelionato Um homem bem trajado, bem vestido né, Com calça social, camisa manga, né, manga longa social né, Bem vestido, engravatado Aliás, com crachá né, é, Estava ali entre os clientes e nesse momento ela pediu ajuda porque ela estava fazendo um depósito ali no caixa eletrônico né, sábado pela manhã e ela estava tendo algumas dificuldades para esse depósito momento esse que ele pediu para que a vítima essa mulher de 51 anos é colocasse lá o dedo na digital do caixa eletrônico e aí ele disse assim olha pera aí que é tá dando erro eu vou ver o que está acontecendo mas esse vamos ver ele deixou a agência e quando a mulher, a vítima desse estelionatário é, foi, tirou o saldo da conta, viu que é, tinham sido subtraídos aí 9 mil reais da conta dela. Foram três transferências e três transferências de 3 mil reais cada. Ela pediu auxílio à Polícia Militar que estava com a sua base móvel no momento ali do crime. Mas o suspeito não foi localizado. Fato esse que aconteceu aqui no Banco do Brasil, no centro de Santa Bárbara. Olha, o veículo do comerciante José Carlos Morato foi localizado na tarde de sábado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Na verdade, foi ali nas proximidades do, do Horto Florestal, do bairro Tupi. Por buscas por Morato, elas ainda seguem, inclusive, na manhã de sábado, um grupo... É, se organizou e saiu logo cedo em busca do comerciante, que é bastante conhecido aqui na cidade Veja aí, esta montana ao qual ele estava, ele voltava do bairro Cruzeiro do Sul E aí, ele teve ali um né, é uma perda de memória Mas ele chegou a entrar em contato com a família, dizendo que estava bem Mas a partir daí, mais nenhuma notícia O último contato dele foi naquela noite do dia 3, numa quinta-feira às 10h30, o comerciante, como eu disse, voltava do bairro Cruzeiro do Sul com esse veículo Montana que foi localizado ali no Horto Florestal, no distrito de Tupia em Piracicaba. Então, quem tiver informações sobre o seu borato, entre em contato com a Polícia Civil, com Disque Denúncia 181. Olha, a família desesperada, a família à procura... Né? A gente tá aí reforçando esse anúncio Reforçando aqui a divulgação Para tentar localizar O carro foi localizado Mas o seu Morato ainda não Olha aí, essa é a imagem do seu Morato Inclusive parece que ele está segurando uma bebezinha né Certamente é a netinha dele Que está aí com saudade do vovô Família des desesperada desesperada Imagina só A pessoa desaparece da, da, né? da sua família Desaparece é, você fica sem foco né? Mas vai dar tudo certo Ele vai ser localizado Olha, muita atenção Porque nessa época de Intensa de calor Há uma preocupação muito grande Principalmente nas lagoas né? Os alertas que nós damos aqui No nosso jornal e, Mas veja só Em Cosmópolis, não é isso? Em Cosmópolis, um adolescente De 17 anos Morreu afogado ele foi frequentar a cachoeira do rio Pirapitingui, em Cosmópolis. Foi ontem à tarde, ele é, estava nesta cachoeira e com a força da correteza, ele foi levado, ficou preso entre as pedras. Os amigos é, que o acompanhavam tentou socorrê-lo, mas não conseguiu. Vários outros banhistas também, mas ele foi puxado pela correteza para o fundo do manancial. É, tentaram socorrer, como eu disse, os bombeiros foram acionados Mas o jovem, é, ele não resistiu, morreu afogado Ainda não há informações é, de se ali o local está interditado ver para até alertar se tem placas de, de alerta ali é, Obviamente que, como eu disse, nesse período de muito calor as pessoas frequentam ali né, o local, mas é um risco, é né, um risco, se você não conhece a área, se você não conhece o local, não entre nas represas, hein? Preserve sua vida, tome muito cuidado. Jovem de 17 anos, de uma vida toda pela frente, acabou acontecendo esse acidente na cidade de Cosmópolis. Bom, obrigado pelo carinho a você que nos acompanhou aqui na nossa live no portal SB Notícias. Se você tiver reclamações aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco, nosso WhatsApp está aqui na sua tela, 997 824426 Fique à vontade e conte conosco, tá bom? Boa semana a todos vocês. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Nilson Araújo estará apresentando o programa Espaço Aberto pelo Rádio. Isso, sintonize Rádio Brasil, AM 690, que em breve, em breve, vem novidades. Em breve tem 81,9 FM Tchau pessoal, boa semana Mexeu com você, mexeu comigo Tchau, tchau